Que saudade, a gente tá voltando, rapaz, devagarzinho, mas enfim, né galera, vamos aqui, que hoje o videozinho vai começar daquela forma muito interessante porque eu tenho um assunto muito legal para tratar com vocês como que tá aí no título será que compensa jogar em tem pirata compensa mano eu vou te explicar os motivos desse vídeo. show muita gente nova se inscreveu aqui no canal a gente tava com mil inscritos agora a gente tá com 5.600 então eu decidi fazer esse vídeo porque nos comentários eu tô vendo ah, é. os comentários e tô descobrindo que tem muita gente nova querendo conhecer um pouco mais de tem então nisso eu vim fazer esse vídeo faz o seguinte você gosta de PP que no DD Tank daquele modelão vamos fazer que ver o seguinte você mete o pau nesse like aí vamos bater uma quantidade legal de likes regaço like vamos fazer quer ver, o YouTube entender que DTank também tem tem sua relevância aqui quer ou não é uma comunidade muito legal e dá para jogar dá para crescer e fazer uma comunidade essencial para o vai ficar envolvente tá ligado meu amigo então deixa aquele likezão fechou meu amigo então galera hoje Ó, nesse vídeozinho aqui, vocês vão entender o porquê que eu gosto tanto de DD Tank Pirata. Essa vai ser uma opinião, particular minha, né, mano? Mas você pode deixar a sua, a sua opinião do que que você acha, do que que né, te deu nostalgia, do que que você acha que tá faltando no DD Tank pra melhorar aí nos comentários, porque a gente pode, querer entrar num bate-papo e às vezes, quer ver, sempre fala coisas que eu também posso absorver, entendeu? Mas esse vai ser meu ponto de vista aqui nesse vídeo, fechou, galera? Ó, primeira coisa, mano, é o DD Tank. Nos cupom, se fosse um DD da vida, um DD Tank aí BR, você até de fazer. Pega o seu salário, que hoje em dia não é muito, e pelo preço das coisas, você tem que trabalhar feito condenado. Vai lá e investe no DD Tank. Beleza, você problema, dá. às vezes você tem uma condição melhor que ver, e consegue tirar uma graninha pra você. Vai alguma uma coisa que você possa, boa, tranquilo. Se tá tranquilo, mas depois você vai querer, fala, ah, eu tô precisando de dinheiro, eu vou tentar vender minha conta. Isso você consegue você vai 100% de lucro, amar você vai ter uns 15% de lucro em cima daquela conta que você investiu 100%, entendeu? Um direto BR, um direto pirata, um hype dele. A pessoa pode ser esperta, né, mano? O fato é que se você pegar um direto em que ver bem que ver, tipo assim, hypado, se dizer, né, porque hoje não é hypado, mas vamos supor. Você pega a sua conta, investe quer ver 100 reais e nisso você consegue fazer até 500 reais, mano. Isso vai da quer ver, da capacidade do cara, mano. Do cara saber conversar, dialogar. Porque nesse tempo que eu jogo de DDT, mano, aqui é o Tietchan é, é pro desses bagulho, fi. Mas enfim, ó, esse já é um ponto muito positivo pra você criar uma conta no DDT trata, Raipado no caso, né, mano? Não no DDT, que ver que tá falido e você vai tentar vender alguma coisa lá. Daí fica difícil até pra você. Isso é mais pros caras que ver Mercenário do DD Tank, né? Que é dinheiro, que é dinheiro. Mas enfim. Mas pra quem quer jogar, isso é os pontos principal que eu vou passar aqui agora. Que é tipo: você vai ter itens novos. A galera vai tentar fazer de tudo pra prender você no jogo. Tanto o, o Pago como o Free. A pessoa sempre vai ter que ver aquele ponto assim, não, mano. É interessante porque instância nova, tem itens novos. Tanto da versão 4.1 como a versão 11.1. Mano, eles vão querer, tipo assim. Passando que ver itens novos Tentando ver te prender no jogo, entendeu? Isso é muito interessante porque, querendo ou não Daí você vai querer ver falando, não, esse aqui tá enjoativo Mas se o cara quer ver, tipo assim Você vê o cara empenhando Foco naquilo, colocando que ver Itens novos, colocando instância nova Colocando que ver é, Desafio novo, PVP, premiação Você fala, não, tá compensando, mano Mata aquele cara que sempre te xinga, deixa o cara com raiva, fala na hora que o cara te pega no PVP e fala ah, não, aqui cara de novo, mano, vou morrer. Isso já cria aquele, aquela, aquela vontade, bate aquela vontade louca de você jogar. certo tanto pro DDTank também é, mas no Gata é mais engraçado ainda, mano. Porque tem nego que investe muito dinheiro. Daí chega um cara que sabe jogar, né? Tem a, tá ligado? aqueles truque do Giovanni. Daí o cara vem, joga joga de detank não gasta no máximo 15 reais e fica mais forte que o prey que gastou 500 vamos supor nisso mãe <risos> nisso mãe nisso mano um cara faz o quê? pega mata o cara no pvp e o cara fica doido fala não como seu é puss aí vai vender sua conta aí que rola aqueles negócios por o mercado negro aqui do DDTX Isso já é um ponto muito legal Pet, os caras criam ver roupa nova para pet, mano Coloca aquele atributo muito top, mano ó, Que compensa, eu coloco na minha continha Dá um design bonito Aí fica como único, né? Entendeu? Isso que é muito legal Por isso que quando você entra no DDTX, mano Você tem de ver os, os lados ruins É porque alguns DDTX que ver É muito pesado, tá ligado? Alguns PC que... Igual, tem muito escrito meu que não tem um PC rodar pelo celular, aí trava muito no celular, tá ligado, Pro Puff, tem alguns que tem um celular até melhor, um PC melhor, roda tranquilo, joga o DD Tank de boa, isso que é o, as coisas ruins, e alguns, quer ver, tipo assim, essa é uma também, né, pega, faz o que, cria um DD Tank, é, mansa, que quer ver, faz, faz aquele lançamento brutal, tá ligado, bonito, tudo, daí passa 20 dias, o cara farmou aquela grana, manda pra conta e depois fecha o DDTank e depois faz aquela divulgação to totalmente diferente para atrair outro público e atrair mais gente pra querer fechar o DDTank de novo. Isso eu não trago no canal porque o DDTank que eu gosto de trazer é o DDTank que eu sei que tá se mantendo, né, mano? Mesmo que ver com dificuldade, mesmo com situações que vê que você que dá vontade de desistir, os caras que tá lá, fazendo o DDTank, deixando o DDTank online, deixando o um jogo que vem prendendo sei para jogar, entendeu? Por isso que eu gosto de DDTank, mano... Ó, oh, eu já eu tenho muito, tem um grupo do Discord com muita gente, muito inscrito de DD Tank, amigos que jogam DD Tank, e até hoje tá aí, mano. Então, querendo ou não, é um jogo que que simplesmente ver, mudou minha vida também, porque eu já fiz muita coisa aqui que me ajudou, querendo ou não, e eu não posso ser ingrato com isso, por isso que eu gosto muito de DD Tank. Mas eu sei que eu falei muito aqui nesse vídeo, é né? mais que ver um esclarecimento e um ponto de vista que eu queria passar tudo aqui pra vocês, né, mano. Que joga DD Tank e também se interessa em jogar DD Tank é Pirata. Espero que no meu ponto de vista assim, Também no modo de falar, vocês entenderem e absorver alguma coisa. Mas se você discorda de alguma coisa e acha que faltou eu falar aqui no vídeo, vai nos comentários, deixa sua opinião, que eu vou ver. Eu vou te responder, eu vou te dar um coraçãozinho Se for bem, quer ver, criativo, né, mano E também quer ver, me mostrar o que, que eu Preciso escrever, saber mais aqui De detalhe, fechou? Muito obrigado Mesmo por quem assistiu o vídeo até esse momento Não se esquece do seu like, que é muito importante E me segue nas duas redes sociais que eu tenho, né, mano Que é o Facebook e o Instagram Só isso, tá ligado? Mas é, dá uma curtida lá no Facebook Vai é muito importante, porque eu gosto da minha página E quero ver ela crescer também, tá ligado? É nóis oh,